O número é esse que está aparecendo na sua tela, o 997-8244-26. Problemas no seu bairro, na sua rua. Vai compartilhando aqui a edição de hoje, viu? Isso mesmo, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o um sininho. Ótimo final de semana a todos. Vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, nós começamos aqui com o caso do seu Devair, hein? Nesta sexta-feira, hoje, praticamente nesta sexta-feira, dia 13, 10 dias sem notícias do seu Devair. Ele desapareceu, saiu de casa no último dia 3 e não voltou mais. Morador ali do bairro São Fernando, aqui em Santa Bárbara do Oeste, Devair Donizete Jacob, 67 anos. A família, a esposa, a irmã, né? Todos estão desesperados, né? Não tem se notícia. Ele saiu desta rua, rua Topazio, bairro São Fernando em Santa Bárbara do Oeste. Trajando uma bermuda cinza escura. Trajando uma camiseta comum preta e chinelos preto. Familiares falaram com a nossa reportagem, eu fui até a casa deles, ali na Rua Topazio, no bairro São Fernando E você vai acompanhar junto comigo o apelo, né? o apelo da esposa, o apelo da irmã A esposa Dona Joana e a irmã Dona Letícia Elas falaram hoje comigo, vamos por doar primeiramente a, a, a esposa dele, a dona Joana. Põe no ar aí, vamos lá. Então, a gente vem tá é. procurando né, em todo quanto é lugar. Ontem mesmo, a gente foi para Nova Odessa, ali na Fazenda Velha, tudo, olhamos por tudo ali, fomos até. Um chinelo no dia 3, com a camiseta preta, com a bermuda cinza, um chinelo havaiana preto. Então, eu peço às pessoas, essas pessoas, por favor, que viram o meu marido, meu esposo perdido por aí. Ele tá com crucifixo, mas segura ele, segura por favor e liga pra gente ou chama a polícia, né? Porque nós estamos precisando muito, muito encontrar ele. Eu tenho fé em Deus que vai ser encontrado, em nome de Jesus. E agradeço a todos que ajudaram. Qual a roupa que ele saiu, dona Joana? A, a bermuda cinza escura, camiseta preta e chinela havaiana preto. Essa era a roupa. Então, essa aqui é a, a imagem dele, olha, né? Essa de, de camiseta azul É a foto mais recente a de casa. Né? Sim. Essa daqui Sim. Não É isso? É, Mais recente ele sai sempre com esse crucifixo Aqui ó Então a gente está procurando né, Em todo quanto é lugar Ontem mesmo a gente foi para Nova Odessa Ali na Fazenda Velha tudo, Olhamos por tudo ali, Fomos até lá em Nova Odessa E o bombeiro também Meu marido acionou o bombeiro né, Eles foram lá com o bombeiro e olhou mais de 100 metros ali por dentro do riozinho para ver, né? Talvez ele estava até ali dentro, mas não encontrou nada. Nada ali dentro, então, tá ah, complicado. Dona Joana, é, como que o senhor é, devaí... Vair... ...esposa também. É, põe imagens aqui do, do seu Devair, por gentileza. Imagens, a foto dele aí. Isso. Olha aí, esse é o seu Devair. É assim que ele saiu de casa, com essa fisionomia, né? É, com esse crucifixo que seria mais fácil para a identificação dele que ele não sai de casa é, sem esse crucifixo. Rua Topazo, se você ouviu, você que está acompanhando aqui o Jornal da TV SB é Notícias entre em contato com a nossa redação através do WhatsApp aqui da, da SB Notícias. Ligue para a Polícia Militar 190, diz que denúncia 181. Ele tem 67 anos e sofre de Alzheimer, tá? Isso, certamente é, ele teve aí um transtorno, não se, não se lembrou, não se lembra como voltar para casa. A, a irmã até comentou que é, ele foi visto lá em... Rio Claro, né? Foi Rio Claro ele, A família foi até Rio Claro Numa loja é, Mas por fim é, Não encontraram, não conseguiram Encontrar o seu Devair Então nós pedimos Se você ouviu, ele pode estar agora Claro, com 10 dias desaparecido Um pouco mais magro Com a fisionomia meio mais abatida né? Mas esse aí é o seu né, Devair Jacob Estamos aqui divulgando, falando você que está acompanhando aqui o jornal da nossa querida TV ESP Notícias, vamos ajudar. Os comentários, envie fotos, se você ouviu, tira uma foto, manda aqui para gente, para nós tentarmos ajudar a família. Olha, desentendimento, discussões que tiveram numa festa é, em Piracicaba, acabou é, deixando duas pessoas mortas, dois jovens. Isso aconteceu no ano passado. Foi no dia 20 de novembro, um tumulto total, aí uma, né, um desentendimento, houve esse alvoroço e duas pessoas morreram porque foi, foram feitos aí disparos de arma de fogo. Se foi acidental ou não, a polícia abriu um inquérito e um policial militar é suspeito, um de 25 anos. Ele tá, ele, a prisão foi decretada dele, né? A, foi decretada e agora a conclusão desse inquérito é que esse empurra-empurra nesse estabelecimento foi o motivo dos disparos realizados durante o show sertanejo na cidade de Piracicaba. Matou dois jovens e feriram outros três. Dois jovens, dois jovens. Agora é o, o policial foi indiciado... E nós vamos continuar acompanhando. Mas pelo inquérito que foi divulgado para a imprensa, é isso. empurra um empurra é que acabou ocasionando é, esse disparo de arma de fogo, tá? Então, tá aí, é, lamentadas as duas mortes, essas pessoas feridas e a responsabilidade também. Minha gente, obrigado, viu, pelo carinho de todos vocês que acompanham aqui os nossos trabalhos pelo SB Notícias. Ótimo final de semana, boa sexta-feira, abençoada para todos. Está aqui o nosso canal, o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Povo, 997-82-4426, reclamações, flagrantes, denúncias, notícias. Para você nos ajudar aí a localizar o, o seu devair, Jacob, envie informações... Aqui para esse WhatsApp. Tá bom? Tá certo, meu povo? Obrigado! E até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Obrigado, Davi, pelos trabalhos técnicos. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau!